O corpo da gente tem muita água A terra quase inteira é coberta de água Mas como é que toda essa água foi formada, irmão? Que tal a gente olhar mais de perto? Eu sou o oxigênio e tenho oito elétrons Dois no primeiro nível e seis no último Nós somos o hidrogênio e temos só um elétron Átomos que não têm o último nível completo ficam instáveis Eu queria ter oito elétrons no último nível Aí, se vocês se juntarem, fica tudo na boa Essa forma de compartilhar os elétrons é chamada de ligação química A molécula de água é constituída por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Essa ligação garante estabilidade para a molécula por bilhões de anos. Maneiro! Então a água pode ser mais velha que a Terra? Tem razão! Foi no espaço sideral que a gente se encontrou! Nós estávamos no material que formou o Sistema Solar! O espaço entre as estrelas, que é chamado de meio interestelar, contém átomos livres. Eventualmente os átomos se unem e formam moléculas Mas a radiação ultravioleta das estrelas pode destruir as moléculas Então como é que as moléculas fogem da radiação das estrelas para sobreviver? O meio interestelar contém nuvens moleculares repletas de gás e poeira os grãos de poeira que protegem as moléculas. Podemos nos esconder nos grãos. Que ficam no escuro, onde não chega a luz ultravioleta. Então como é que a água do meio interestelar chegou na Terra? É que o sistema solar foi formado dentro de uma nuvem molecular. Entendi! Quando a Terra se formou, a água veio junto com os grãos de poeira! Não! Não! A Terra primordial era quente demais! Perto do Sol, formaram-se planetas rochosos, compostos de materiais refratários que resistem ao calor. Ué, e toda essa água que tem aqui... De onde é que ela veio? Os corpos que se formaram mais longe do Sol Conseguiram guardar água A partir da aglutinação de grãos cobertos de gelo Entre eles, os asteroides e os cometas Que desde então giram em torno do Sol Uh, é mesmo! Os cometas e os asteroides caíram na Terra Trazendo água A partir da época que a Terra ficou menos quente A água permaneceu por aqui Formando os oceanos a mesma água que veio do espaço foi usada pelos dinossauros, por exemplo, e por todos os seres vivos que andam pela Terra. Maneiro! Então a água que a gente bebe... <risos> ...veio do espaço!